Olá pessoal, tudo bem? Entrou um dinheiro inesperado para você, tá? você tem as dívidas bancárias e você pretende fazer esse alívio dessas, dessa, desse saldo devedor, dessas dívidas, né? o que pagar primeiro? Existem vários contratos inadimplentes e qual você vai escolher, eleger para efetuar o pagamento? Faz diferença. Vale a pena verificar qual o contrato que será mais vantajoso a quitação antecipada por você. Tá? Se for uma cédula de crédito bancário ou um contrato de financiamento, vale a pena fazer uma verificação deste contrato e pagar mais assertivamente. Fica a dica.